Olá, eu sou Daniel Oliveira e vamos para a aula 3 sobre MDC e MMC. Na última aula a gente viu um pouco sobre números primos. A gente vai se aprofundar um pouco para entender melhor o MMC e o MDC. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda a descobrir os máximos divisores e os mínimos múltiplos de dois números ou mais. Por que isso é importante? Porque lá mais na frente a gente vai pegar logo fração. E fração a gente vai precisar aprender. Saber isso bem, tá? Para a questão de saber converter a mesma base, vocês vão ver que isso aí vai ser bem importante, tá? Então, roteiro. Como descobrir se o um número é primo? Fatoração de números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, que é, respectivamente, o um MDC e o um MMC, tá? Como descobrir se o um número é primo? Para identificar se o número é primo, testamos sucessivamente sua divisibilidade pelos números primos menores do que ele. Você lembra que a gente alguns critérios de divisibilidade? Pois é, a gente vai usá-los agora, daqui para frente. Se nenhuma divisão for exata e se o resultado for um quociente menor ou igual ao divisor, então esse número é primo. A gente pode ver aqui, por exemplo, a gente vai ver se 67. 67 é um número primo? Vamos descobrir. Então, a gente dividiu por 2. Como termina em 7, a gente já viu que não dá divisão exata. Aí dá 33, mas sobra 1. Aí dividiu 67 por 3. Aí deu 22 sobrou 1 também. 67 por 5, deu 13, sobrou 2. E aí é 7 e até 11. Aí quando a gente chegou no 11, deu um quociente menor do que o divisor. Então, quando acontece isso, quando dá um quociente menor que o divisor, então esse número é primo, a gente viu, então como a gente viu que o quociente 6 foi menor que o divisor, então já sabe, é primo, não precisa mais fazer divisão não. Fatoração em números primos. Decompor um número em fatores primos é escrevê-los como produtos de números primos. Para encontrar esses fatores, dividimos o número pelo seu menor divisor primo, em seguida dividimos pelo seu menor divisor primo, e assim suficiivamente até obter um quociente igual a 1. Como assim? A gente vai ver aqui, a gente vai dividindo, a gente passa. bota o número numa coluna. E na, na outra a gente passa o traço no meio. E na outra a gente vai botando os divisores. Pronto, 30. O menor divisor primo, 2. Pronto, 2. 30 dividido por 2, 15. A gente bota o 15 embaixo. 15. Dá para dividir, dividir por 2? Não. Então, a gente vai para 3. Dá para dividir por 3? Dá. Então, por três, dá cinco. Cinco dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Acabou, a gente fatorou. Então, 30 fatorado em números primos é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Aí, agora a gente vai para 36. 36 é a mesma forma. 36 dividido por 2 vai dar 18. Aí, depois você vai dividir por 2 de novo, vai dar 9 dividido por 3 vai dar 3, 3, pronto, 1. Aí 36, a gente vai usar a potência também, nesses casos em que tem repete mais de um número. 36 igual a 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Tá? Máximo divisor comum, sabendo a gente fatorar os fatores primos, vamos lá, para descobrir MDC e MMC. O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de MDC desses números. Exemplo, MDC de 12 e 18. Os divisores de 12 são 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 18, 2, 3, 6, 9 e 18. Aí a gente vai ver os divisores que tanto servem para um quanto para o outro, que nesse caso foi o 2, 3 e 6. Só que MDC é o maior divisor comum. Ou seja, vai ser o 6. Porque o 6 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Então, a gente descobriu que é o 6. Você pode começar fazendo assim, mas tem, a gente vai usar o método da fatoração para a gente andar mais rápido, tá? Ok, uma maneira de determinar o MDC de dois números é dividir o maior pelo menor. Se o resto for da divisão for zero, o MDC corresponde ao valor do número menor. Tem esse modo de fazer também, e daqui a pouco eu vou mostrar de fatoração. exemplo, o MEDC de 35 por 7. Aí a gente pegou 35, dividiu por 7 deu 5. Como deu o número exato e não sobrou o resto, então a gente sabe já que o MEDC de 35 e de 7 vai ser 7. Sacou? Essa... Esse modo de fazer pode ser até um pouco mais complicado, mas é mais rápido. Aí você pode começar fazendo por um e para outro, você escolhe. Tá? Como achar melhor? Vamos usar aqui agora o exemplo do quadro. Né? Então a gente vai botar, quando nesse exemplo, a gente traça as linhas, sempre duas na horizontal e a gente vai traçando na vertical à medida que precisar. tá? Por exemplo, aqui a gente bota 30, Primeiro a gente bota o número que a gente quer aqui, então tá 35. E bota o menor divisor depois dele. Pá. No meio ali, como está ali, 7. Então, os divisores vão ficar nessa linha do meio, o resto vai ficar na linha do fundo. E os quocientes vão ficar na linha de cima, tá? Então, aí como 35 dividido por 7, deu o resto 0, a gente vai botar o zerinho ali embaixo. E o quociente foi 5, então a gente vai botar o 5 ali em cima. Eu vou mostrar aqui um exemplo, outro exemplo. De outros números para a gente entender melhor. Agora só com o resto, entendeu? Aí, ali no caso, deu 35: 35 dividido por 7 deu exato. Então, o um MDC de 35 e 7 é 7, porque 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 5 é 35, e não tem outro número maior que dê para dividir por ambos ao mesmo tempo. Por isso, 7 é o um MDC. Então tá, se o resto da divisão não for zero, continua-se o procedimento dividindo o menor deles pelo resto, como a gente vai ver ali do 4, da divisão e assim sucessivamente, até chegar ao resto zero. O último divisor será o MDC dos números apresentados. Como aquele só teve um, o último divisor foi 7. Agora esse aqui, o MDC vai ser 4, que a gente vai ver agora. Dividimos 28 por 12, deu o resto 4, a gente bota 2 ali em cima, de quociente, e bota o 4 aqui embaixo. O 4 é resto, aí o 4 agora vai passar dividindo, vai para aquela coluna do meio ali, onde está circulado, e a gente vai dividir 12 pelo 4, sempre dividindo um número pelo outro que está depois dele, até você achar algum com o resto zero, sacou? 12 dividido por 4, 3, 3 ali em cima, Resto zero, então o último número aí dessa sequência do meio aí foi 4, então o MDC deles é 4. O MDC de 28 e 12 é 4. Decompomos cada número em seus fatores primos, tomamos os fatores comuns e multiplicamos de modo a obter um valor, sendo o resultado o MDC. Isso é aquele método dos fatores primos, que é menos complicado, é mais fácil de aprender, é mais tranquilo, tá? A emenda de 24 e 60. A gente bota 24 e 60 de um lado, passa a barra no meio e bota os divisores nela. Por exemplo, aí 24 e 60, 2. Aí 2 dá dividido por 2. Aí você faz 2 dividido por 24, dá 12. Bota embaixo. E isso, ao mesmo tempo como dá, né, 60, aí você bota 60, dividido por 2, vai dar 30. Pronto, aí Continua. Até, aí, por exemplo, aí, ó, e aí agora, tem 6 e 15, um divide por 2 e o outro não. Aí você faz o quê? Divide um primeiro um, depois o outro, tá? Até sempre você não pode pular para o 3 e depois voltar para o 2. Você tem que ir do menor para o maior, 2, até esgotar 2, aí depois que não dá mais por 2, você vai para 3, ou 4, ou 5, dependendo do número, tá? aí 6 dividido por 2 vai dar 3, bota 3 ali embaixo. Aí 15 não dá para dividir por 2, repete o 15. 15 e 3 dá para dividir por 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1, um. 15 dividido por 3 dá 5. Aí por último, você vai dividir por 5, né, para terminar que ele só tem aquele 5, até sobrar tudo 1 um, 1 um, embaixo. Aí depois, para em saber o MDC, só é multiplicar todos esses números. Aí, 2 vezes 2, só, só, você só vai multiplicar os divisores comuns, tá? Multipli não me explica tudo, não. Só você vai só multiplicar os divisores comuns, que no caso foi 2 vezes 2, depois vezes 3. Aí, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar 12. Então, o MDC de 24 e 60 vai dar 12. Tem alguns números que são primos entre si, tá? Tá? Dois números são primos entre si quando o único divisor comum a todos for o número 1. Exemplo, menos de 6, 12 e de 35. Aí a gente fatora um e outro separadamente. Aí fatoramos o 35, que é resultado de 7 vezes 5. E fatoramos o 12, que é resultado de 2 elevado ao quadrado vezes 3. E como a gente vê, não tem nenhum número em comum. 1 né? um é 2, 3, o outro é 5, 7. Então, a gente diz que o 35 e o 12 são números primos entre si, tá? Agora vamos para o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. O mínimo múltiplo comum, de dois números naturais, é o menor múltiplo comum. Diferente de zero, desses dois números. Exemplo, o MMC de 4 e 6. Tá? Aí a gente vai separar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Como a gente pode ver aqui, a... Aí começa 0, 4, 8, até 24, e aí por diante. O de 6, 0, 6, 12, 18, 24. Depois a gente vai ver qual número está presente nos dois conjuntos. tá? Aí no caso é o 0, o 12 e o 24. Que são tantos divisores de. 4, são tantos, que são tantos múltiplos de 4 quanto os múltiplos de 6. Agora a gente quer o mínimo. E o mínimo múltiplo comum. Diferente de zero, nesse caso, é o 12. Tá? Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Para determinar o MMC de dois ou mais números, podemos decompô-los em fatores primos. Ou separadamente, como a gente está vendo ali, ou simultaneamente. Como a gente viu no exemplo do MDC, que a gente bota os números um perto do outro. né? Por exemplo, o MMC de 24 e 20. Aí o 24, aí você vai decompor, pá. Depois você vai decompor... O 20. Aí a gente vai pegar os fatores, né? Mínimo, múltiplo, comum. Para determinar o MMC de dois ou mais números, podemos decompô-los em fatores primos simultaneamente. Isso a gente vai usar muito, tá? Simultaneamente, que é o mais comum. O MMC de 6, 8 e 20. a gente vai, sempre bota todo mundo ali, na, em cima, na mesma... Passa traço no meio. 6, 8 e 20. Aí você vai começar a dividir, né? Por 2. Aí divide por 2 de novo até esgotar. Não tem mais número par. Depois por 3, por 5 e aí por diante. Dependendo, cada um dependendo do seu número, tá? Então, e no final de tudo, você vai pegar todos os números que sobrou ali naquela linha do lado. Do seu lado direito. E depois vai multiplicar. No caso ali, 2 a terceira porque tem 2 multiplicado 3 vezes seguidas. Então, 2 do terceiro é 8, 3 vezes é 24 e 24 vezes 5 120. Portanto, o mesmo é 6 de 6, 8 e 20 é 120. Conclusão, hoje aprendemos como descobrir se o um número é primo. Como? Através de algumas divisões e se o quociente for menor do que o divisor, então ele vai ser primo e se não achar nenhum antes, né? Nenhum que, que seja que dê uma divisão exata. Fatoração em números primos, que a gente vai fatorar em 2, 3, 5, 7, 11 e por diante. Aprendemos o MDC, o máximo divisor comum, que você vai pegar, fatorar e você vai pegar só os divisores comuns e multiplicá-los. Ou tem aquela regra também do jogo da velha, né? O hashtag. Os atuais, né? E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o múltiplo mais próximo, o menor múltiplo. Que a gente pode também fatorar. Que é só pela fatoração. Pega só a fatoração, multiplica tudo, tirando só os repetidos. Referências, caderno do futuro. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula.